Há 10 anos atrás, um demônio chamado Rocha Limoe era tão poderoso que, com suas próprias mãos abriu os portões dos céus e marchou com seus exércitos para dentro do paraíso, o Em seguida, desceu ao mundo e massacrou a humanidade. Contudo, Esperando que as almas dos homens fossem parar no inferno, elas ao contrário, subiram ao céu na forma de centenas de energia, essa energia então, alma por alma, se acumulou no espaço e fez surgir Hans, o filho da tristeza, aquele que nasceu em um das almas perdidas. Anze era tão poderoso que apenas sua presença fazia com que os demônios fossem destruídos, forçando-os assim a retornarem para o inferno. Desde então uma nova era surgiu. Todos aqueles que morriam se tornavam parte do filho da tristeza. antes passou a ser invejado pelos demais deuses que sobreviveram à ira de Rocha-Limoë. Não aceitavam que alguém tão poderoso existisse. Então, resolveram recuperar os céus. Assim, as pessoas voltariam a pertencer ao ciclo natural de vida, e não a ele. Contudo, antes frustrou seus planos apagando a memória desses deuses, forçando-os a viver no mundo como meros mortais.